Mulher com o um rapaz, numa relação mesmo de amor e respeito, ela traz essa mensagem, porque ela já sofreu influência é, afetiva, né? Assim. E aí ela desenvolve um trabalho social agora com artistas fantásticas. Legal, é bem é, bonito. É